Muito prazer de novo, eu sou o Mingau. Ah, e lembra do vídeo passado que eu fiz comentando, fazendo tipo um react mesmo do clipe de boys da Jess com a Nicki Minaj? Bom, hoje a gente vai continuar falando do mesmo assunto, só que a gente vai, não vai comentar, a gente vai falar das tretas. Por que que eu tô falando a gente? Renata não veio. Renata sumiu, foi sequestrada e nossa, tô com sua de... Mentira, também não tô não. Mas, infelizmente... Infelizmente quem voltou aqui hoje foi a então Falou aí preso, Oi gente, tudo bem? Quem gostou que eu voltei? Ninguém. É. E no vídeo passado eu nem chorei porque você não veio, tá? Chora assim que eu vi o vídeo. Ah, por que você assistiu? Ah, não acredito, né? Eu vi eu Eu vi stair. Eu vi quem chora por causa de mim. Eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, dia 12 de outubro de 2021, hoje é Dia das Crianças. Mas quando o vídeo sair, não vai ser mais Dia das Crianças. Por isso, como hoje é Dia das Crianças, eu assisti o filme Scooby, o filme na HBO Max. E isso não é propaganda, a HBO Max não pagou a gente, mas eu assisti esse filme na HBO Max. Então, vamos começar a comentar sobre a treta? Roda a abertura! Bom gente, então agora eu vou começar a contar a treta para vocês E a gente vai comentar e dar nossas opiniões sobre isso Por causa que minha opinião é muito forte quanto esse acontecido Você vê que hoje eu nem tô tão engraçado assim, No vídeo lá que eu fiz do react foi do Pum Doce Pum Doce é o que essa Jess anda fazendo na cara do Zero Mix É, mas é todo muito peido também, não é só a Jessie. É, começa logo, vou contar Minha colega Hala não sabe da fofoca inteira Então eu vou contar pra ela o que eu sei E a gente vai comentar sobre os fatos Primeiramente Ano passado, em dezembro, a Jessy Nelson anunciou que ela ia sair do grupo Little Mix para focar na sua saúde mental. E nessa época os fãs todos ficaram super tristes, todo mundo gostava muito da Jessy, falou A gente te ama Jessy, nossa, nossa, que saudade que a gente vai sentir de você, você é a melhor do grupo. Que nada também. E depois disso a Jess anunciou que ela tava assinando um contrato com a gravadora, a gravadora da Arena Grande. Lá com a República e Rex. E aí já começaram os rumores de que ela ia lançar um single solo. Aí o single realmente foi anunciado. Ia chamar Boys, mas foi anunciado há muito tempo. Aí vem mais rumores que o single ia ser com a Nicki Minaj. Nick Minaj é que já trabalhou com a Zero Mix. E a falaram muito bem dela. Quando ela gravou o feat com a música Woman Like Me. Vocês lembram? 2018. Sabe que música é essa? Sim. E aí a, a Jess anunciou finalmente semana passada que a música Boys ia sair. Aí... Sexta-feira, não sei que dia que foi sexta-feira, a música saiu. E todo mundo começou a usar a Jessie tá fazendo Black Fishing. Ela tá com a pele bronzeada, tá cantando um estilo de música que é naturalmente preto. E a Nick Minaj ainda por cima foi fazer uma live com a, com a Jessie na segunda, que foi ontem. Mas antes disso, tinha vazado um negócio da Liane. Comentando, falando mal sobre as atitudes da Jess Acho que foi na sexta ou no sábado Aí a senhorita Nick Minaj Que é a senhora Que a pessoa pelo, Vocês já sabem que eu não gosto dela E aquela pessoa Nick Minaj Veio falar, chamar a Liane de palhaça E a Jess Que era colega dela há anos do grupo Ouviu a, a Nick Minaj Falando que a Liane era palhaça E ficou caladinha Se a pensa que ela é quem Sinceramente, a Jess pode ter passado pelo sufoco que ela... que for Ela não tem direito de chegar e cuspir no prato que ela comeu por 10 anos, tá? Se ela tem fama é por causa delas Elas não têm culpa do que fizeram com ela na internet Entendeu? As meninas do Liga Miss não tem culpa A culpa é dos haters, do povo da internet, dos bandidos da internet Não é das meninas, tá? Não tem que ter raiva delas Porque a Jess, ela tinha dado um follow lá no Instagram todas elas há um tempão Aí essa semana elas foram lá e retribuíram um follow. As três eram follow nelas. Incluindo a Perry Edwards, que deu um follow em todo mundo que, era, que trabalhava com a Zero Mix, foi ajudar a Jessie lá em boys. E bom, a senhorita Nick Minaj ficar tomando conta da vida dela. Que essa senhora é uma senhora completamente desrespeitosa. Pra começar. E agora, Harley, o que, que você tá achando dessa história? Eu oh, acho que a atitude da Jessie não foi boa, tá? Pra começar. Por que, que ela ficou calada? Não, ela não tinha que ter ficado calada quando a gente não ia chamar a linha de palestra não, gente. Ela tinha que ter xingado. Que isso? Isso mesmo. A Jess é uma má amiga, a gente nem sabe mais se elas é amiga, porque obviamente não são, mas a gente nem sabe se ela era tão amigas assim naquela época. Que ela, a Jess quis realmente se afastar das meninas, mas as Little Mix vão retrucar, por causa que o álbum novo delas, de comemoração aos 10 anos, os, esses 10 anos que a Jess disse que foram os 10 piores anos da vida dela vão ser comemorados em um álbum que vai sair dia 12 de novembro das Little Mix. Vai sair nas plataformas digitais. Eu tô fazendo pagando essa mais não é pagado, não. O álbum se chama Between Us. E. O que, que eu ia falar? E vai ter uma música no álbum chamada Cut You Off, que já sai um pedacinho da música. <música> Um pedacinho que saiu fala sobre uma relação que costumava ser boa. Que a Liene canta o refrão. Que elas pensaram que ia ser pra sempre. Mas acaba que quando a pessoa não te faz mais bem. Você vai ter que cortar ela fora da sua vida. E a música chama Cut you Off. Inclusive lá no TikTok DJ a gente postou um vídeo com essa música. Então siga a gente lá no TikTok. E aí, você tá animada pra Cut you Off, Harley? Sim. Por quê? Porque a música ser boa, se a Jesse, tudo fica bom. Não, para com o A Jessie, canta muito bem, ela tem presença de palco, ela realmente dança muito bem. Eu não gostei de boys, sinceramente, não gostei. Eu não gosto de nada que tenha a voz da Nick Minaj. Mas, é mentira, eu gosto muito daquela música, assim, ó. Bem, bem, no de bem, bem, Só porque tem a Diana Grande. Resultado final, a gente não concorda com o que a Jess fez e não concorda com o que a Nicki Minaj fez E a Jess está usando esse negócio de falar das Mix na carreira solo dela para se promover Acho que ela devia focar no trabalho dela e parar de ficar citando o nome delas Boa sorte a carreira solo da Jess, é, desejo que a Nicki Minaj aprenda a falar as coisas direito E boa sorte principalmente para as Mix que não fizeram nada de errado nessa história quem errou é foi a Jess e a Nick. Bom, gente, antes do vídeo acabar, dessa vez vai ser a Hale, que vai falar com vocês o final do vídeo. E antes, eu só vou dar uma mensagem falando assim: Tipo, não é pra fazer bullying com a Jess por causa que ela tá errada nessa história. Vocês tem que saber separar as coisas. Nessa história que eu contei hoje, a Jess é errada, mas não precisa de fazer bullying com ela na internet. Então, a Rally vai falar pra vocês se inscrever no canal. E se não gostou do vídeo, problema é seu, se não tô nem aí. Tô nem aí mesmo, se não gostou, tá bom? Tchau, se inscreve no canal. Se inscreve mesmo, se inscreve. A gente quer like, like, like, compartilha. Compartilha e comenta, tá, gente? Se inscreve no canal. Like, like, like, like, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.